Se você é interessado em Wicca e não sabe por onde começar, calma, segura minha mão que eu vou ajudar você a resolver esse problema assim ó, juntinho, de mãozinha dada. De uma maneira segura, eu trouxe ideias pra você de como você conseguir o seu conhecimento dentro da Wicca, que é o que você gosta, porque existem várias maneiras da gente trazer isso pra nossa vida, certo? Então, confere o vídeo. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol ilumine o nosso encontro. Bom, a jornada mágica, ela tem é, seus caminhos e cada caminho ele é único. O meu vai ser diferente do seu e assim por diante. E se você decidir é, trilhar essa jornada, né, você pode desembocar dentro de uma tradição ou com um sacerdote que vai te iniciar E aí você vai se tornar um iniciado ou uma iniciada dentro da Wicca E aí você vai acabar entrando em outros caminhos e mais caminhos que desembocam nos mistérios do que é a Wicca Porque a Wicca é uma religião iniciática e uma religião de mistérios, certo? Até aí tá tudo bem? Então vamos prosseguir. Quem faz parte de uma tradição é, se torna iniciado e acaba vivendo um treinamento formal é, com uma linha de raciocínio, onde tem um começo, um meio, um final. E depois, depois da sua iniciação, dentro dessa tradição, você ainda tem certos trâmites. Para você ser um sacerdote, você precisa ser iniciado por alguém que já é um sacerdote Dentro da Wicca existem outros caminhos também, que é o caminho do adepto Onde você não precisa ser... É, precisa só cultuar os deuses você também pode é, ser um autoconsagrado. Tem muita gente que fala auto-iniciado, tem um, um, uma diferença. Eu posso até fazer um vídeo para você, se você se interessar, deixa aqui embaixo. Mas a gente chama de autoconsagrado. Então você até pode ser um autoconsagrado, mas tem, tem diferenças, certo? Do iniciado pro autoconsagrado. Se você decide entrar na Wicca, você tem essas ideias, né? Então acho que a, a primeira coisa que você tem que pensar é o que você quer dessa religião. Você quer ser um sacerdote e ajudar a sua comunidade? Você quer é, fazer parte de uma família com outros bruxos? Você quer seguir o seu caminho solitário só para você, para se encontrar, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, uma pessoa diferente, ou só para ter contato com a divindade? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Esse é o primeiro foco é, antes da gente começar a pensar em estudar. O que eu quero com isso? Quero só conhecer, eu quero uma coisa mais intensa, uma coisa mais profunda. Acho que essa é a primeira ideia que você tem que ter, certo? Pra começar. Eu fui um jovem, não que eu seja tão velho assim, mas já tenho a minha idade aí... Mas eu fui um menino muito curioso. Vamos dizer que eu comecei de maneiras, maneiras meio tortas. Então, o meu caminho mágico ele, ele tá, ele é um caminho mágico um pouco mais demorado. Existem pessoas mais novas que eu, que já são iniciadas nos mistérios, que já é, conhecem muito mais. Então, eu vou estar tá trazendo para você aqui uma ideia De como você pode começar com os seus prós e os seus contras Dentro do que eu já vivi, dentro do que eu já vi Dentro do que eu posso dizer para você que tem segurança Porque sim, toda religião, todo meio religioso Tem as suas desvantagens e tem uh, os seus pontos negativos e seus perigos, tá? Então, de uma maneira segura, eu elenquei aqui para você é, algumas maneiras de você começar. Mas antes de eu dizer para você tudo isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu comentário e seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e me diz aqui embaixo quais são as suas outras dúvidas com relação ao ICA que você gostaria que eu te respondesse gravando um vídeo para você. Bom, o primeiro passo é, para quem está começando, que é o que eu coloco como uma das maneiras seguras de aprender. É, por livros de maneira solitária. É, embora aqui no Brasil a gente tenha uma vasta gama de livros wicanos, é, ainda não temos a, a quantidade de livros com autores importantes que a gente tem na língua é, estrangeira. Então, principalmente no, no inglês, a gente tem muito, muito livro wicano bom, de escritores muito bons. É, esse caminho é um caminho muito interessante para quem é curioso e para quem está querendo só ver por cima, entender como funciona, para daí depois pensar em entrar numa tradição, entrar num coven, etc. É um caminho bem interessante. A maior parte dos livros é, wicanos famosos, eles falam do básico. Eles explicam quem é a deusa, quem é o deus, o que é o wicca. Eles falam do sabás, falam dos esbás. Explicam alguma coisa sobre instrumentos mágicos, sobre elementos. Então, eles falam bem do, bem do básico. E, e é um, um, um lugar é, para começar. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem alguns... É, ghost writers, né? escritores fantasmas Que não existem, não são bruxos de verdade São pessoas com nomes fictícios Que fazem livros só para vender e ganhar dinheiro Então a gente tem que ficar também um pouco esperto Porque a Wicca ela tem um período histórico aonde ela começou Então ela tem uma pessoa que iniciou o um movimento e essa pessoa, ela tem a sua linha de iniciados Então você consegue reconhecer as pessoas que escreveram esses livros Então vale a pena quando você pegar um livro Quando você é, quiser entender mesmo a wicca e decidir ler Você vê aquele autor, se ele é conhecido, se ele tem nome dentro da magia Se ele realmente fez parte de algum coven é, Se ele é iniciado, se ele sabe mesmo o que ele tá falando Então é um, um lugar seguro os livros para quem tá querendo iniciar Aprender o Ica Eu não vou dar lista de livros para vocês aqui hoje Mas se vocês quiserem uma lista de livros Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu gravo um vídeo falando sobre isso Mas tem as suas desvantagens Porque é limitado Como eu disse para você, a Ica é uma religião de mistérios né? Uma religião iniciática Então você não vai encontrar tudo que faz parte de uma tradição de bruxaria é, tradicional é, dentro do livro. Então, é limitado, você consegue aprender sobre o Ica até certo ponto, até um, um lugarzinho ali. Se você quer mais do que isso, aí você vai ter que passar para os próximos passos, Ok. O próximo, a próxima dica é você procurar um coven ou um grupo de bruxos, né? Uma família pequena de bruxos que não é uma tradição, que pratique magia, que saiba o que está fazendo, certo? É, esse grupo, ele vai ter soluções, ele vai ter é, ideias de como funciona, ele vai entender dos mistérios desde que esse coven tenha iniciados, tenham pessoas iniciadas, tá? É, então, se tem um coven na sua cidade, um grupo de bruxas na sua cidade É muito legal você dar uma olhada, dar uma sondada Se esse coven faz rituais abertos, quem são essas pessoas se essas pessoas, é, dentro, dentro das pessoas desse coven, existem pessoas iniciadas por uma tradição ou por um sacerdote que seja, tenha sido é, iniciado por uma tradição ou por alguém sério que tenha participado e feito todo um treinamento é, padrão é, que saiba o que tá fazendo Porque o que acontece é que muitos grupos pequenos acabam se formando E na verdade nenhum deles é iniciado Nenhum deles fez parte dos mistérios Então acaba tendo as suas limitações e muitas vezes até perigos, tá? É, um coven ele tem que te dar liberdade de fazer, de ir e de vir Se tiver cobrança de dinheiro... Se tiver cobrança de favores, se tiver... Atos sexuais e libidinosos Contra a vontade dos participantes Ou te obrigar a fazer alguma coisa Ou coagir você de alguma maneira Esse grupo tá errado A Wicca não funciona desse jeito, tá? Então você pode começar por um coven É uma ideia legal começar com uma família pequena também Desde que você analise bem aonde você está entrando Quem são as pessoas que estão nesse grupo Se essas pessoas são iniciadas, foram iniciadas E se foram iniciadas por uma tradição que seja... É legal, que não tem um histórico negativo se essas pessoas foram iniciadas e participaram de um treinamento padrão, se chegaram até o fim é muito importante isso, tá? não, não existe dentro da Wicca você esconder quem é o seu iniciador, tá? isso não existe, é motivo de orgulho, é motivo de de, de felicidade Você dizer quem é a pessoa que te iniciou Porque essa pessoa foi iniciada por alguém que Foi iniciada por alguém que Foi iniciada por alguém Que começou lá atrás No início da Wicca, certo? Então se chegarem pra você falar Eu não posso dizer quem é o meu iniciador não posso dizer quem me iniciou A minha avó me iniciou Ok, se a avó da pessoa realmente é uma elder Ou faz parte de uma tradição de bruxaria de verdade Ok, confie Do contrário, desconfie e pule fora Que pode ser selada, viu Bino? Quando você é iniciado por uma tradição, quando você faz parte de, de, de, um, de um grupo de bruxos e você decide sair desse grupo, você se torna um sacerdote, uma sacerdotisa solitária. Então você pode encontrar aí na sua vida uma sacerdotisa, um sacerdote que não faz mais parte de nenhum grupo que quis viver a vida solitária e essa sacerdotisa, esse sacerdote sendo iniciado tem um aval de te ensinar porque fez o treinamento é, padrão, participou de um coven, sabe como funciona? Então existem sim pessoas que foram iniciadas por outros iniciados solitários. Então você também pode aprender com um sacerdote uma sacerdotisa solitária de alguma tradição, de alguém, de algum grupo que saiu e não achou que o caminho solitário era mais interessante, então é muito legal, é, existem vários sacerdotes solitários que eu conheço, que começaram grupos pequenos e tem intenção de, de fazer outras coisas, e tem esses sacerdotes que eu conheço que são solitários e não querem grupos nenhum, querem viver a magia por eles mesmos, foram iniciados nos mistérios, participaram, mas perceberam que o caminho deles sozinho é mais interessante, então você sim pode começar uma sacerdotisa para por um sacerdote que seja iniciado dentro de uma tradição e essa pessoa pode te ensinar, pode te treinar e futuramente te iniciar também mais uma vez aquilo que eu falei pra você se você conhece um sacerdote ou uma sacerdotisa você tem que saber por quem ele foi iniciado ou por quem ela foi iniciada conhecer a tradição dessa pessoa ver se essa pessoa também não saiu dessa tradição porque fez alguma coisa errada porque acontece, acontece de pessoas serem é, mandadas embora, serem expulsas das tradições por terem feito algo que não tem relação e não faz sentido dentro daquela tradição. Então você precisa sondar, isso é importante, tá? Saber onde você tá entrando. E aquela coisa, se estiver cobrando algum valor de você, se estiver coagindo você, é, se houver algum tipo de abuso, seja ele qual for, é errado, a Wicca não trabalha dessa maneira. Então, ó, olho aberto. E por fim, minha E por fim, e por fim. E por fim, a, a última dica que eu dou pra vocês de por onde começar é por uma tradição. Aqui no Brasil existem várias tradições de bruxaria. É, cada, cada uma com sua vertente de pensamento, sendo tradicional ou não tradicional para que você possa encontrar uma tradição, você vai ter que conhecer um membro, né? Existem tradições que fazem trabalhos públicos, principalmente em São Paulo. Eu conheço algumas tradições que fazem trabalhos públicos bem, bem interessantes. É, então, vale a pena você buscar, se você quiser começar por um grupo, porque no final das contas, quando você entra por uma tradição, você passa pelo treinamento, você é iniciado nos mistérios, você se torna um sacerdote, uma sacerdotisa, você... Começa a caminhar dentro dos mistérios daquela tradição, vai passando de nível iniciático e assim por diante. Então, é um dos caminhos interessantes também para você começar. Se você quiser alguma coisa mais séria dentro da Wicca, para você e para sua comunidade, é buscar uma tradição. Eu também não vou dar nomes de tradições aqui. É, quem sabe eu não faço um quadro com as tradições que são abertas e a gente conversa um pouquinho com os sacerdotes e sacerdotisas dessa tra dessas tradições se você aí quiser um vídeo sobre isso, é, deixe seu comentário aqui embaixo é, eu posso estar tá indicando, mostrando lugares para vocês que vocês podem ir que são confiáveis, que tem treinamentos confiáveis e que tem uma história bem interessante com relação à comunidade. Isso é muito importante também. Na maioria das vezes, as tradições abertas, elas fazem bem para a comunidade onde elas estão. Então elas têm é, bênçãos, trabalhos mágicos, coisas solidárias, ações naquela comunidade. Isso também é uma maneira de você prestar atenção se aquela tradição é uma tradição legal. É, normalmente as tradições que são abertas elas trabalham sim em prol da comunidade elas fazem trabalhos bem ativos então vale a pena você também olhar se essa tradição é uma tradição séria Se essa tradição não tem nenhum escândalo Se essa tradição não tem nenhuma má fama sobre alguma coisa Porque existem coisas negativas que acontecem em todo o grupo E você precisa saber se esse grupo ele é bom pra você ou não Então você vai ter que conhecer, frequentar, etc Então se você quiser se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa E trabalhar pra comunidade É interessante começar por uma tradição Certo? Bom, é, esses são os caminhos que eu acho mais seguro é, e viáveis para você poder aprender e começar na Wicca. Alguns são mais seguros que outros, mas ainda assim são seguros. Alguns caminhos têm mais coisas que podem oferecer para você do que outros. É, então você percebe que se você estudar solitário, você não vai ter a iniciação, você não vai ter é, os mistérios, você vai ter a base do que é a Wicca, você vai ter a base do que é a magia. Mesmo que você busque livros mais avançados e procure evoluir o seu conhecimento, ainda assim não vai ser uma tradição. Porque existem, como eu disse para vocês, a Wicca é uma tradição iniciática. Então alguém começou isso e. Foi passando, então existem coisas que são passadas secretamente, verbalmente, não tem nem escrito, porque é segredo de tradição para tradição. Não são todas as tradições que são abertas ao público, tem tradições que são fechadas, tem grupos que são extremamente fechados que você só vai conseguir entrar se você for convidado ou se você souber por alguém e meio que se convidar e essa pessoa achar que você é interessante para aquele grupo. E é, é assim que a magia funciona, tá? Então é, como eu disse, tem coisas e coisas que você pode fazer para começar de maneira segura E vale sempre a pena você prestar atenção aonde você tá entrando É muito importante que você faça isso para que nada de ruim aconteça A transformação que vem ao longo do processo é muito importante E faz parte do desenvolvimento de um bom sacerdote, uma boa sacerdotisa E de um bom bruxo consecutivamente Certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você Eu espero que eu tenha é, dado alguns nortes para vocês se eu coloquei mais dúvidas nas cabeças de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar responder essas dúvidas e quem sabe gravar um vídeo respondendo essas dúvidas para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo para fortalecer ainda mais sua energia. Se tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, isso é muito importante. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!